E vamos falar de segredo, né? Poxa, mas reflexologia, fazer reflexologia não é igual, né? É só fazer os apalpamentos no pé, faz o protocolo, tal, tal, tal, tal, que já dá o resultado, já dá um resultado. Certo que você fazer a massagem, né? Já dá um resultado muito interessante. Mas, se você quer algo a mais para o seu cliente, se você quer algo a mais para a sua cliente, se você quer se tornar um reflexoterapeuta, um reflexologista primeiro, né? Para depois avançar e se tornar um reflexoterapeuta podal. Trabalhar aí dores emocionais, as dores físicas é trivial trabalhar, né? Vamos colocar dentro do trivial, porque trabalhar dores físicas é o trivial. Mas o avançado, o avançado é trabalhar as dores emocionais. Então, qual é o segredo, né? a gente sempre fala, qual é o segredo para trabalhar as dores emocionais? Então, vou ser assim bem direto com vocês, o segredo é você trabalhar o seu cliente com o um máximo de atenção junto a ele. Você precisa entregar para o seu cliente, aquele momento que você está com o seu cliente é o um momento ímpar. Não existe dois momentos iguais àquele. Pô, Roberto, mas esse é segredo, se você vai contar, vai deixar de ser segredo. Mas é, é o segredo, né? Como você consegue, consegue, eu quero que você consiga obter os mesmos resultados que eu tenho com os meus clientes. É esse o objetivo. É eu transferir conhecimento para você, para você entregar ao seu cliente, para você entregar a sua cliente, tudo aquilo que eu tenho com os meus clientes. Né? Eu não quero guardar esse conhecimento para mim. Eu quero que você absorva esse entendimento, absorva esse conhecimento e coloque em prática. Então, eu vou listar aqui algumas coisas que eu acho que é extremamente importante em se falando do segredo, né? Dos meus meios, né? Ou as minhas artimanhas. A gente poderia trocar a palavra o segredo pelas minhas artimanhas, pelas minhas práticas, práticas, né? Pela minha vivência do dia a dia. Mas a palavra o segredo ela é muito marcante, né? Então, se você quer saber como eu consigo resultados de 100% com os meus clientes, é agora que você vai saber.